Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Vamos falar sobre função composta. Bom, tudo sobre funções compostas. Acompanhe aí. Vamos começar então com uma historinha, tá? Vou contar uma, uma história para vocês e a gente vai tentar relacionar onde que entra a função composta aqui ou entre, onde que entra funções nesse, nessa história. Tá bom? Então vai ser o seguinte, eu tenho um personagem Paulo aqui, ele administra um parque ecológico e precisou fazer um levantamento do número de visitantes, ele precisa fazer um, uma aproximação, uma estimativa do número de visitantes que o parque recebe aos domingos. Então para esse cálculo ele teve que levar em consideração que cada ingresso dá direito à entrada de um veículo é uma informação concreta que ele tem é sobre o ingresso da entrada é um veículo e independente do número de passageiros tá então, vamos para o segundo passo ele tem essa informação e aí como que ele vai fazer esse como que ele pensou em fazer esse, esse cálculo essa contabilização primeiro ele calculou que aos domingos entram no parque, em média, 35 veículos a cada hora, tá? Isso aqui é um fato concreto. Vou destacar aqui. Ó, ele tem 35 veículos por hora. Tudo uma aproximação. Daí a gente consegue fazer uma função, não conseguimos? E associa a, a quantidade de veículos, V associa a quantidade de veículos V ao um número de horas, ou seja, em 1 hora 35 veículos, 2 horas 70, 3 horas 105 e assim por diante, ou seja, é uma função que associa o tempo ou o número de veículos a cada hora, função V, tá? E aí, seguindo o Paulo percebeu que o número de pessoas e o número de veículos relacionavam-se de acordo com uma outra função. Ele chama de P o número de pessoas, então essa função P, que associa o número de pessoas ao número de veículos, ou seja, cada veículo, aproximadamente, possuiu quatro passageiros, então, com um veículo, quatro visitantes, quatro passageiros, 2 veículos 8, 3 veículos 12 e assim sucessivamente. Veja, eu tenho duas funções distintas, uma que associa o número de veículos em função da hora e outro o número de pessoas em função do número de veículos. E aí, seguindo, agora que entra a questão da função composta, tá gente? Ele fez o seguinte. Ele tem a função V igual a 35H e P igual a, 40, a 4 vezes V. Ao invés de ter que fazer dois cálculos, ah, calcular o número de veículos, ah, digamos que o parque funcionou 6 horas, aí 35 vezes 6, aí dá um número, depois substitui o número de veículos aqui, aí 4 vezes o número de veículos, e aí chega no número de pessoas. Olha o que ele fez, ele só precisa a quantidade de horas que o parque funcionou, e por consequência ele vai ter um número de pessoas. Como? Ele substituiu, ele sabe que V está relacionado a essa equação, ou seja, é 35 vezes H. Então substituindo 4 vezes 35H, ele obtém uma nova função derivada dessas duas, ou combinada a partir das duas. Essa nova função é P igual a 140H Porque aí substituindo aqui, multiplicando 4 vezes 35 140H Essa função P é justamente Uma função composta De V em P Tá Então é muito mais válido eu Usar essa função Para calcular o número de pessoas, estimar o número de pessoas Com o parque Aberto 5, 6 horas Enfim, aí eu vou ter o número de pessoas Do que fazer uma e depois a outra. Então vamos lá. Só para esboçar graficamente o que, que foi feito. Então, A última função que Paulo encontrou é chamada de função composta de P com V. Tá? Nós vamos indicar por essa P bolinha V. Tá? Aqui é os nomes das funções. Função P e função V. É, a, gente, a leitura vai ficar assim. E... É a função P composta de V, composta com V, tá? Função P composta com V. E ela vai funcionar da seguinte forma, ó. Se ele fizesse os dois cálculos, ó, uma vezes 35, um veículo, vezes 35. Aí, aqui dá... Ah, desculpa. Uh, uma hora vezes 35 veículos, e aí depois... Fazendo 4 vezes 35 dá 140. Ele tinha que fazer dois cálculos daqui para cá e depois daqui para cá. Porém, usando a função composta de P com V, ele pode usar essa informação e partir direto para essa aqui. Tá? É isso que acontece. Essa função composta ela pula essas etapas de construção. E vamos para a seguinte. Agora a definição formal de função composta. Dadas as funções f de A em B e a função g de B em C, chamamos de função composta de g com f a função g bolinha f, né? g composta com f de A em C. Veja que ele pula o B, né? A função de A em C, tal que G composta de F é igual a G de F de X para X pertencente ao conjunto A. Tá? Vamos fazer na prática aqui mostrar uma situação. Acompanhe comigo. Vamos considerar as funções F e G de reais em reais, tal que f de x é 2x mais 3, e g de x é x ao quadrado mais 4. Para obter a lei g composta de f, x, partimos da lei de g, substituindo x por f de x. Vai ficar assim, uh, g composta de x, ou composta de f, Vai ser a função g de f de x. Ou seja, onde tinha x, nós vamos atribuir f de x, ou seja, 2x mais 3. Então, aqui onde tinha x ao quadrado, vai ficar 2x mais 3 ao quadrado. E aí, mais 4 é uma constante, segue como está. Vamos só reorganizar aqui. Então, g de f de x... É igual, a, aqui é um o quadrado de uma soma, então o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então duas vezes 2x vezes 3, mais o segundo termo ao quadrado, 9, mais 4. G de f de x vai ser igual a 4x ao quadrado, mais duas vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12x mais 9 mais 4, 13. Então, essa função aqui, g de f de x, é a função g composta de f, tá? E aí vai ficar assim, 4x ao quadrado mais 12x mais 13. Lembrando, então, que ao invés de fazer essa etapa duas vezes, o cálculo calcula f de 1, por exemplo, dá um resultado, depois substitui aqui, e aí sim calcula o, o próximo para chegar na função g. Aqui com essa função eu já obtenho direto a resposta final, o resultado final desse processo. Tá bom? Depois na sequência eu vou fazer mais alguns exemplos. E é isso aí. Um abraço!